A questão colocada é a seguinte. Dão-nos duas grandezas, a grandeza A e B, que são as duas grandezas inversamente proporcionais e pede-nos para indicarmos qual das quatro opções é a opção verdadeira. Então vamos lá ver. Primeira opção. Se A aumenta 4 unidades, então o B também aumenta 4 unidades. Vamos ver se estas duas grandezas são inversamente proporcionais. Em primeiro lugar, uh, o que é que nós podemos ver? Vamos, podemos dar um exemplo. Eu chamei aqui a grandeza AX e a grandeza BY. E vou dar um exemplo, por exemplo, vamos supor que tínhamos a primeira grandeza 1,1. Como dizem-nos que aumenta 4 unidades, o que é que dá? É a segunda a seguir, colocaria o exemplo 5,5. 5. Isto é 1 mais 4 dá 5, 1 mais 4 está 5. E... O que é que acontece? Eu sei que duas grandezas são inversamente proporcionais se o produto entre elas for constante, isto é, se for igual. Neste caso, será que 1 vezes 5 é igual a 5 vezes 5? Claro que não. Logo, esta era uma das opções que era falsa. Agora a B. Se A aumenta 4 unidades, então B diminui 4 unidades. Vamos agora, outra vez, dar um exemplo. Temos então aqui duas grandezas, a que chamamos X e Y. Vamos, temos aqui o exemplo também, vamos supor que as duas cada uma valia 10. A grandeza que eu chamei X vou aumentar 4 valores e a grandeza que eu chamei Y vou diminuir 4 valores. E o que é que vai acontecer agora? Eu sei que elas são inversamente proporcionais se o produto entre elas, isto é, se assim, a multiplicação entre elas for constante, der o mesmo resultado. 10 vezes 10, claro que é diferente de, 140, de 14 vezes uh, 6. Então, vamos agora à opção C. A opção C é-nos dito que se A aumenta para o dobro, então B também aumentaria para o dobro. Da mesma forma, vamos lá ver se é verdade. Vamos aqui outra vez, dois exemplos, por exemplo, 1, um, 1. Um. Uma vai aumentar para o dobro, para 2, e a outra também para o dobro pela mesma razão o que é que acontece o produto entre elas é diferente logo é mais uma que é falsa vamos então à última que há de ser claro a verdadeira e quando estamos a calcular a, a demonstrar que uma coisa é verdadeira nós não podemos ir por exemplo por exemplos porque porque eu posso dar um exemplo para provar que é falso porque basta ser falso para um um exemplo é falso para todos os outros não posso afirmar que para todos os números se verifica algo. Agora, aqui é a opção D. Vamos lá, então, supor da mesma forma. Vou supor que tenho duas grandezas, aqui a grandeza A e aqui a grandeza B, e eles dizem-nos que o A aumenta para o dobro, então coloco 2A e que o B diminui para metade. Então, ponho B a dividir por 2, B sobre 2. O que é que acontece? O produto entre estas terá que ser igual ao produto entre estas. Vamos lá ver se isto se verifica. A vezes B tem que ser igual a 2A vezes B a dividir por 2. Pela regra do corte, eu posso cortar este 2 com este 2 e então é equivalente a quê? a ter A vezes B igual a A vezes B. Concluímos então que esta afirmação é verdade, isto é, se A aumenta para dobro então B diminui para metade.